Aê, é o mais, sim. o o sete do Gris, eeeeh, E jogar no peito do pai, é mais uma que tu não tira da cabeça. E tu que não botou aquela fé nos pés de barro. Não participa dessa céu. Vários Danone na geladeira. Santificado seja vosso nome. Morar na quebra não é brincadeira. Mas meus irmãos nunca mais. Passa fome, eles balançam, o lança ainda criança Mas na minha infância eu rodava o um bom Bombinha na rua e mais um explodiu Hoje os menor tá rodando o Brasil De camisa branca disfarce na régua Eu sei que tu mete, eu sei que tu viu Na mente pensou, aleluia Se fez de difícil, mas não resistiu E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu Vou te dar uma noite de princesa Nós vai foder mais belo cão de gin. E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu camarim Vou te dar uma noite de princesa Nós vai foder mais belo cão de gin. Desistir dessa vida Que meu sonho nunca ia realizar Que eu podia parar de sonhar E que pra quem sonha alto, toma. É grande demais Só não perguntaram antes Se eu tenho medo de cair Se eu tivesse não tava aqui Se não ajuda não me atrapalha Olha, minha caminhada sem falha. Se meu som tocar no coração Felipe boladão eu venci a batalha Se o seu sonho é anda é é de na nave de a mil e do que na, na garagem Roboção, sou da fuga Nos compartimentos não faz de nós os vilãs Criticas eu jogo fora Esses trampas, é minha vida é arte Minha vida é lição, então eu te dou aula foda e a sua vaidade eu Apostei na minha escolha menor de intensidade. Hoje eu posso dizer que entendo bem a minha voracidade. A diferença de você para mim é que eu não faço só pela grana. A diferença de você para mim é que eu faço pela minha família. A diferença de você para mim é que eu não faço só pela grana. E a diferença de você para mim é que eu faço pela, e a de é que eu passo pela minha família. Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Comenta minhas fotos e me manda emoji no direct Manda vídeo dança, sobe e desce Toda sua família me conhece É que eu tô famoso, eu tô famoso Sabia que ia chegar, eu vim de pouco em pouco Isso não é pra amor. Poucos, pra quem vai atrás do sucesso sem invejar o dos outros Eu só quero que é meu, então me dá, tá tudo bem Mas se você quer problema, eu vou querer também Eu tô falando muito sério, nem vem Pra mim você não é ninguém, ninguém nunca nem te viu na favela Acho que você mente, diz que veio de lá Alguém, pode me dizer quem é, é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 E você nas antigas cadeias? Pouca condição, não tinha nem pra gravar voz. Deus é por nós, Deus é mais. Todas esses é bobinha, eu sei que a voz, mundo traz tudo que eu sonhei pra mim. Criticante, critica e nós fica milionário. Pacificante da pica, eu fumo e até perdoar. Ah, olha essa nova hipnotice. É esse rabo dançando nesse trap e no Pra baixo, Olha só essa bunda Acho que eu quero um pedaço Ela chegou mais perto Eu já saquei Se ela quer me dar Vou ficar até mais tarde Quer pra terminar A resenha com sacanagem Se ela quer me dar Vou ficar até mais tarde Quer pra terminar A resenha com sacanagem Amiga, hoje não vai dar Não vem perturbar, tô sem celular Se eu te quiser, eu chamo e você vem Vai quitar, vai se acabar Não importa a hora e nem lugar Cola com meu bonde que cê passa bem Hoje nós passa bem, nós gasta bem Comprei Lacoste, Louis Vuitton Comprei uma prata, comprei tem É de gelo igual não tem Comemora, vai deixando não. Sou vitorioso Olha nós de novo Não tem pra ninguém É o peregrino Eu passei do ponto, eu dormi no busão Pra chegar na quebra, cortei pela invasão Que tinha um mano parado na punção Ele disse W, cê tá me vendo não? Quando cheguei perto pra apertar a mão Que eu flaguei quero. campana Moleque que jogava um futicon na semana e se não fosse minha família Eu tava nessa situação Oh mãe, sempre que seu filho sai O foco é pra correr atrás e se eu ficar rico, você não trampa mais meu filho sai, o foco é pra correr atrás e quando faltou dinheiro eu vi quem era os reais eu vou ver fazer fila de pessoas que me conhecem quando eu chegar de nave e o esquirro ao salu. no máximo era cinco quando a conta era de quanto falta pra pagar passagem pra nós e rimar na sul os meus amigos que era profissão perigo uns tá preso numa cela outros eu vi partir faço os menores me vê, assim eles vão perceber que antes de pensar no crime você pode ser MC e era ela que tava do meu lado quando eu não tinha nada Fé em Deus, corpo fechado Sete do grupo